Não vou me fazer de tonta Todo esse tempo eu não pude perceber O erro foi meu de tentar agarrar você Então se coloque no seu lugar Não me desrespeite jamais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 se comunicar Sempre me culpou por tudo Nunca soube se comunicar Eu consigo me virar sozinha Agora eu sei Eu não fiz nada E tudo que passar